Olá pessoal, como vocês já devem ter visto, o título tá aqui embaixo. É uma conversão de aviãozinho de papel. Papel. Papel. Papel. papel. Mas então, vamos pegar. É, Vai tomar uma enquete agora aqui. Nesse cantinho, vai um o bluzinho de um izinho, uma bolinha desse tamanho, com o izinho no meio, tá aqui, olha. <risos> então, daí vai ter esse aqui, é do meu primo Kelvin. Kelvin Santriches Ferreira. Vamos <risos> mostrar como é que voa. <risos> Hum. Mas agora, vamos pegar o meu avião. <risos> ó, vai esse aqui, ó. Vamos lá. O O local já alcançou hum, 70 pontos. O meu alcançou 40. E é o do meu pai, ó. É. Hum. O meu pai ganhou. Pra mim. Mas... Ó, o meu pai mas quem ah, ganhou okay. o verdadeiro, vocês vão votar. Aqui nesse izinho, de novo. Aqui, ó. Ah, aparecer é, é, é, é aqui. Deu um erro, deixa eu dar um só aqui. Ah, agora sim, é aqui. Agora sim que tá aparecendo. E tchau, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like e ative de notificações para ser o primeiro a receber os meus novos vídeos do canal. Salve, galera.